Não tem jeito. Água molha, o ferro queima, o escorpião ferroa, o sapo pula na água e Cut Blade bate na trave no peso pesado do UFC. O destino ainda é mais cruel com o menino wrestler porque todas as vezes em que bateu na trave foi da exata mesma maneira, nocauteado por um bruto. Adversários que, na teoria, ele tinha todo o potencial pra driblar, é, controlar via wrestling, impor o jogo do fôlego, do clinch, cansar os braços, etc. Ou seja, depois de Derrick Lewis e Francis enganou duas vezes, o americano caiu novamente para um adversário que ele tinha jogo para vencer. Dessa vez, o Sergei Pavlovich. O jogo tanto casava que lá na Stake Blades era favorito na proporção de quase 3 para 1. Isso significa que quem fez uma fezinha nele, com o código promocional sexto round tudo junto em letra minúscula, não só estará participando da promoção da semana que vem, do UFC 288, promoção exclusiva do sexto round com a skate, mas também é, ganhou uma boa grana nesse fim de semana Na resenha do UFC Fight Pass, que participei na última sexta-feira, se você quiser conferir é só clicar nesse card aqui de cima Eu e o professor Carlão Barreto discordamos nessa leitura Confesso até que o ponto de vista dele soou mais racional, porque qual foi a única derrota do Pavlovich? O Alixair Overin botou pra baixo com facilidade e macetou. O melhor wrestler do Top 15, o Curtis Blades, então, tinha tudo pra fazer barba, cabelo e bigode. Porque ele que botou pra baixo o Overin e macetou. Só que tinham dois detalhes aí que estavam me deixando com a pulga atrás da orelha. Um, Pavlovich tem 2,13 metros e de envergadura. É a segunda maior envergadura de todo o UFC atrás apenas do John Jones. Ou seja, ele te acerta de longe. Dois, Blades tem se apaixonado pela trocação. Fez uma luta de boxe e se deu bem, né? Contra o Júnior Cigano. E assim vai perdendo um pouco o ajuste do wrestling. E tendo dificuldades para encurtar a distância. Foi assim que perdeu para o enganou e para o Derek Lewis. Contra o Lewis, ele entrou nas pernas lento, displicente, telegrafando. E foi nocauteado por um dos uppers mais manjados do esporte. Pois bem, esse é o resumo da luta. Cut Blades foi novamente para boxear. Tentou uma queda só quando estava grog Facilmente rechaçado E acabou vendo estrelas Ele de fato estava mais rápido E conectou bons golpes em pé Mas o russo tem aquele toque da morte Tudo que conecta derruba o bicho é grosseiro, parece um tanque de guerra Então o Blades rolou os dados, fez o jogo do adversário E por isso não passa da quarta posição do ranking Curioso que no final o Russo nem comemorou muito Talvez estivesse incomodado, insatisfeito Porque fez 3 minutos e 8 segundos de luta Quando a média histórica dele no UFC é 2 minutos e 15 segundos Agora são 6 vitórias seguidas, todas no primeiro round Aliás, o cara não sabe o que é disputar um segundo round há 7 anos Olha só o nível de letalidade. Sem qualquer exagero, é um cara no nível Francis enganou de pegada e precisão. Uma luta entre eles, inclusive, cairia muito bem no momento. Também ficou claro por que o Overin conseguiu a queda quando eles se encontraram. O holandês é, foi campeão do K1, é perigoso em pé. O Russo estava preocupado com a guarda alta e por isso caiu. Agora a situação é a seguinte, ele ainda dentro do octógono ficou perguntando, onde está o meu cinturão? De fato, Pavlovich vai disputá-lo na próxima rodada, a grande questão é, contra quem? John Jones é o campeão, mas ao mesmo tempo deixa claro que Steve Biotic é a sua luta de aposentadoria. Se perder... Revanche imediata. Se ganhar, tchau e benção. Sejam sinceros, o que o John Jones tem a ganhar a essa altura do campeonato enfrentando o Sergei Pavlovich no menor pay-per-view da sua vida? Esquece, não vai rolar. Alto risco, nenhuma recompensa. Se o Miocic vencer duas vezes, também é altamente provável que se aposente. Então a chance do título ficar vago quando Pavlovich for disputar, é altíssima. O russo contra Cyril Gane, o primeiro do ranking, faz sentido, mas o francês precisa pelo menos vencer mais uma. O inglês Tom Aspinall também deve entrar na dança com mais uma vitória, e seu retorno deve acontecer em julho no UFC Londres. Pavlovich versus Aspinall soa extremamente interessante pelo cinturão em meados de 2024. Vamos ver, é uma renovação bacana. O meu ponto nesse vídeo é que o Sergei tem apenas 30 anos, e a divisão é das mais rasas e envelhecidas ficaria muito surpreso se cedo ou tarde ele não tocasse o cinturão do UFC. Mas antes de me despedir tenho que falar sobre o menino Bruno Blindado aliás, o Vitor Miranda lançou um quadro novo no seu canal muito legal muito bom com ele. O Vitor passou o dia inteiro com o Blindado e teve um acesso raro ao camp de um lutador vale muito a pena conferir no final dessa resenha eu vou deixar o link do lado para vocês clicarem, irem lá no canal do Vitor, dar uma moral pro cara que é um trabalho de primeira. O lance é que o blindado estava com a corda no pescoço, vinha de duas derrotas, para o Poitain e para o Mirchart, e essa última atuação foi uma das piores da sua carreira, ele precisava vencer. Vocês sabem que três derrotas seguidas muitas vezes é sinônimo de corte, sendo que essa era a, a sexta luta no contrato com o UFC, muito provavelmente a última. Vencer e convencer era fundamental para uma renovação, e foi exatamente isso que ele fez. Nocauteou duríssimo Brad Tavares no primeiro round com direito a bônus de performance. Meu medo era que o Blindado, com medo de nova derrota, pudesse descaracterizar o seu estilo de jogo agressivo, criar uma espécie de aversão a risco por causa da situação e sendo assim nos entregar outra atuação ruim. Não tem jeito, a natureza dele é caótica, é marchar para frente e trocar porrada na curta distância, no melhor estilo Vanderlei Silva. Se tentar contra-golpear e virar lutador estratégico, vai ficar irreconhecível, vai ser estado do que o trouxe até aqui. Bem bacana, né? Mesmo na Berlinda, mesmo olhando para o precipício, o bichão que agora tá cabeludo foi ele mesmo. Sofreu como sempre, né? Não é possível avançar no Brad Tavares sem engolir um cruzado ou outro, mas a poderosa mão direita, primeiro com o um cruzado de encontro, depois com o um direto fizeram a diferença. O primeiro balançou, o segundo derrubou. Concordo que a interrupção foi um pouco prematura, né? O Carlão disse na transmissão que o juiz estava meio fora de posição e o Tavares tinha condição de sobreviver mais um pouco. Mas o Blindado também não tem nada a ver com isso. A boa notícia para ele é que só top e ex-campeão passaram pelo Tavares até hoje. Estou falando de Adesanya, o é Romero e, mais recentemente, o Dricos Duplessis. Será que Blindado vai trilhar esse caminho e chegar nas cabeças da divisão até 84 quilos? Quero saber a sua opinião. Comente aqui embaixo o que, que você achou dessa performance do Blindado e também sobre o assustador... Sergei Pavlovich, o ciborgue, o Drago, né? o novo Drago do MMA... Na luta principal, comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Se puder, clicar na mão positiva, deixar o seu like, ajuda a gente a seguir a sendo recomendado pelo YouTube no menu lateral. E não percam, claro, o novo quadro do Vitor Miranda. Eu vou deixar aqui embaixo o link. E aqui em cima está o link para a última resenha do canal, que foi sobre Gilbert Burns, o Durinho, versus Belal Mohamed, o duelo da quinta série Eu Analiso o Casamento. E adianto a vocês, vai ser luta muito dura clica aqui e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.